aí galera tutorial chegando com mais um vídeo e hoje galera eu vou ensinar para vocês como dar zoom em qualquer parte da tela com apenas três toques aí, galera três toques primeiro galera vocês vêm aqui no menu de apps vocês vão vir configura configurações abrindo aqui vocês vão ter que em, em Cadê acessibilidade? Clicando em acessibilidade, vocês colocam procurando gesto de ampliação. Clicando, ó, um, dois, três. Um, dois, três, deu um, um, dois, três, volta, um, dois, três, zoom. um, dois, três, três. Volta. Vem aqui, ó. vem Aqui. Muito foda, galera. É, galera, esse foi o vídeo. Gostou? Se inscreva, deixe seu like, compartilhe o vídeo para ajudar o canal a crescer e indique o canal para seus amigos. Valeu!